Ai ai. E aí, minha querida, pequenina. E aí, querido ser <risos> luz do ar. Saber que a luz não é do luar. Sabia. <risos> é uma decepção, eu falei. É, mas essa decepção é quebrada quando é criança, né? <risos> Não. Bom, para mim foi. Ser criança e ser adulto, que diferença tem? <risos> ah, nenhuma. Pois é. Verdade. Você mudou alguma coisa? Não. Sim. E não. não. <risos> Você moldou muita coisa, mas mudou, não. É. E aí a gente ensina outros modelos para você. Outros Sim. modelos que moldam menos seu expressar. A gente é a luz da lua e você é o sol. Que nos ilumina com o seu brilhar e se vê e se percebe através do nosso reflexo. Já dizia eu, sistema cuidador. Gostou? Gostei. Muito. É, lindo isso. É bonito, né? Sim. Mas o sistema, ele quando é cuidador. Uhum. Que aí você reflete o que dá para refletir ali naquele grau de consciência. Naquela estrutura. Mas isso não afaga ou diminui o seu sol interior não apaga né uhum. só é o que dá para esclarecer ali naquela circunstância esclarecer Esse, isso é espiritualidade e o mundo, já fiz meu trabalho Zé Perintra é bem sucinto vou embora não Zé, peraí vamos <risos> papear mais um pouco tô brincando <risos> O espírito é a estrutura, é o porquê de. A alma é o paraquê de. E a essência é o que ilumina tudo. É o que gera movimento. É o verbo que liga as coisas. Então, essencialmente. Você personaliza as coisas por meio da sua personalidade, onde a sua espiritualidade expressa, por sua vez, sua essencialidade. Sua espiritualidade, a sua habilidade de perceber a estrutura das coisas e a sua essencialidade, a sua habilidade de fazer as coisas funcionarem. Sua espiritualidade não é o quanto virtuosa você é, mas uhum. é o quão habilidosa você é em lidar com as coisas do mundo. Por isso que a espiritualidade está ligada com a mediunidade. Porque se você media a unidade de maneira compatível ao ecossistema, ao espírito, mais equilíbrio você tem. Sim. <risos> e aí ficam habilidades juntas, né? Todas as habilidades se comunicam. Se uma habilidade não está comunicando com a outra, é porque há algum gap sistêmico. Entendi. <risos> Ninguém nunca pensou nisso, né? Não. Pois é. Deixou mais fácil, não deixou? Sim, porque aí é como se fosse uma, eu vou falar assim, uma corrente, mas é como cada habilidade fosse um elo, né? E aí, sei lá, à medida que você vai subir na corrente, todas as habilidades vão caminhando juntas, aí, assim. não, corrente não. Corrente não. <risos> Usa sistema de rede, melhor. Tá bom, pode ser. <risos> Aprisiona menos. A rede é mais fácil de cortar. <risos> Fechou, combinado Não estou falando por mal Não, de maneira alguma mas, né? A mediunidade e a espiritualidade É como uma corrente Não, não, não, não passou, entendeu? Entende. Não que o exemplo não foi ruim Mas a palavra, né? Uhum. Se a gente tivesse em outro sistema É melhor né? Não vira abuso de autoridade, né, minha filha? Não Entendeu, é o que porque... queremos. Uhum. É, o Zé Belinda foi lá e pôs corrente na espiritualidade. <risos> aí aí eu vou, eu tenho vai eu tenho, uma reputação a zelar, né? Sim, <risos> claro. <risos> Mas no, a questão, igual, a pessoa que tem a mediunidade desequilibrada. É porque ela não consegue perceber a estrutura das coisas. Porque a, a mediunidade não está alinhada com a espiritualidade. Por exemplo, sabe, vamos lá. Como não expor algum caso, vamos lá. Um, dois, três, não um. <risos> O Exu que bate na pessoa no centro. Vamos falar de espírito de banda, que é mais fácil, o é mais politicamente correto, porque o Zé Pilintra é da Umbanda, então não fica aquela coisa chata de um falando do outro. Claro. Apesar que isso aqui está muito mais para um caldeirão cheio de tudo do que hum. uma religião só, mas, enfim. É, o Exu que agride o filho de santo, tá? da casa uhum. de santo uh, um tapinha né tá tranquilo né a gente até deixa passar né? Um tap... às vezes até mereceu né tô brincando eu tô brincando, <risos> Pum, eu tô, brincando. Eu tô de sacanagem Vamos lá. A direção pode ser um, é um tapinha rara. pode ser um tapinha na consciência né não nada disso <risos> mesmo não não uma coisa que eu aprendi com as minhas décadas de profissão minha filha não deixa nada a entender um tá bem. bom. Não é bom. Não... Mas foi o Zé que disse, aí fodeu. Aí... aí começa, né? Mas enfim, voltando ao exemplo. O Exu agrediu o filho de Santos. Agrediu mesmo, sabe? De dar chicotada e maltratar como castigo. Uhum. Agredir e castigar é certo? Não. Agredir e castigar não é certo, não é o modelo mais adequado ao século XXI. Né? Uhum. A sociologia, a psicologia, a neuropsicologia, psiquiatria, religiosidade, tudo isso já avançou ao ponto em que se é provado que a agressão a curto, médio e longo prazo não são benéficas. Ponto. Então, o Exu ou qualquer um agredir é errado tá uhum. então, ok uh, então isso é um ato de mediunidade desequilibrado uhum. agora o pai ou a mãe ou os avós cuidadores que agredem uma criança agredir é errado não é sim a mediunidade está desequilibrada ali também outro exemplo um, o ser pratica alguma arte marcial boxe, taekwondo jiu-jitsu, não importa uma arte marcial é uma filosofia de vida que tem com o seu treinamento a expressão uh, de, de uma, uma um modelo de ser tá? Uhum. o cara vai, aprende um pouco não é mestre, porque se fosse mestre não fazia merda. É simples. Sim. Mas vai lá e agride o coleguinha. Dois adultos. Uhum. Mas, o um praticante da arte, que não é um artista, tá? Artista não faz essas coisas. Agride o coleguinha. de é errado. Dois adultos. Mesmo assim, quem tinha a arte deveria ter consciência. Agência moral. Deveria ter consciência para não agir assim. Não seja idiota, quando não precisa ser idiota. Quando precisa ser idiota, não seja idiota mesmo assim. Ah... <risos> Tendo isso como base, como princípio, nós estamos sempre com mediunidade e espiritualidade. Sempre é isso. Sempre. Sempre. Tanto do agressor, praticante de arte marcial, quanto do cuidador, quanto do exu. Uhum. Porque se ele mediasse a sua própria unidade. Então, a unidade ali são unidades de inteligências uh, sagradas, primordiais, que geram movimento, percepção de espaço, profundidade, interação e etc., etc todos esses processos culminam no instinto que é interpretado mentalmente gerando o resultado agredir aquilo foi mediado mas aquele ser não tinha espiritualidade maturada para lidar com a situação de uma outra forma então a pessoa ela é espirituosa sabe virtuosa uhum. A pessoa tem vários caminhos, tem suas virtudes para expressar a sua espiritualidade. É então, um ser espirituoso, um ser de bem. Então, a diferenciação das coisas é ótima para especificar, compactar, estabelecer e fundamentar agora a especificidade das coisas também pode ser usada para gerar ligações para compreender com maior grau de exatidão o funcionamento das coisas o funcionar das coisas já existe entender as regras dos padrões de comportamento faz parte da espiritualidade como modelo de expressão e de desenvolvimento pessoal inevitavelmente o ser vai ter como reflexo da sua espiritualidade no mundo sensações benéficas e se você tem sensações não boas da sua existência o seu existir não está e não está e não é espirituoso então precisamos de Trabalhar o desenvolvimento dessa sua espiritualidade. Vou... Tem um velho muito sábio, parceiro do Pai José, parceiro de night. Hum. Ó. E isso vai soar pesado. Mas é parceiro de night. Você sabe que na night é só as tretas, né? <risos> Ó. Se prepare, eu tô avisando. Tá bom. Se tá tudo cagado, tudo cagado, é porque você é um cuzão. <risos> é, não é? Sim. Como negar, não é? <risos> e aí faço das vo da voz do tranca as minhas, né? Vamos limpar a bunda. Ou seja, asseio, cuidado, autoestima. Olha quanta coisa se percebe com alguém com a bunda limpa, né? Sim. <risos> a pessoa tem a bunda limpa e fala, ó, ah, é uma pessoa melhor, né? Tá, tá melhor. <risos> Mas brincadeiras à parte. Se você vê tudo como errado, é legal você trabalhar na sua espiritualidade. Ninguém está dizendo aqui para você virar um idealista, levantar a bandeira e salvar o mundo. Não, é ser egoísta mesmo. É desenvolver teu egoísmo. Precisar da gente pode procurar a gente. A gente está aí para ajudar. É o nosso trabalho. A nossa missão aqui, agora a gente pode falar de missão sem a carga da, da merda da, da, dos dogmas. Uhum a gente está aqui para ajudar com os nossos conhecimentos, com a nossa infraestrutura, e a nossa missão é tornar a vida das pessoas mais fácil. Nós temos como missão ajudar as pessoas a viverem melhor, porque temos recurso para isso. Só isso. Se você quer viver melhor, vem com o pai. É, vem comigo, que você passa de ano. Sim. E limpe a bunda. Você pode ir é, é com tranca-rua, né? O limpador de bunda universal, tranca-rua. <risos> eu só ajudo as pessoas no, no caráter moral, né? Não que não seja um trabalho importante, né? Uhum. Eu, eu, eu dou muito valor, já que assim, assim não preciso fazer. Entendi. Zé, é... Ficou uma dúvida, assim, até na hora do... Como? Do... Como isso? Super exemplo, até que não ficou, porque se tá tudo cagado, é pequeno, é um cuzão, então tem algo... algo certo, é, é, como que é? Como algo não é... se lembrar disso? É, super... Né? É, é, um bom, é um bom, uma boa bússola pra entender se tem algo, algo que, não tá, que não tá bom. Não, pode não tá bom, por exemplo, a coisa pode estar tá ruim, por exemplo a, a, acontece injustiça acontece coisa errada acontece é, o sistema é inadequado as coisas não são condizentes com o que você acha correto e muita coisa pode estar ruim uhum. você vai administrando vai resolvendo à medida que você vai amadurecendo você vai maturando as suas ideias e tudo isso vai se moldando e chega a um ponto que não tem mais essas treta. Uhum. A questão é quando tá tudo, entende? Tudo. Sabe aquela pessoa que tudo é uma merda? Uhum. Mas aí Porque... é dentro do, daquela, da bolha da vida daquela pessoa, certo? É. Tem gente Além que do vive no mesmo ecossistema e vive bem. Uhum. Que a minha dúvida foi é, sobre essa, esses padrões de mediunidade desequilibrada. Por exemplo, um pai que bate no filho, né? no, do, dentro do exemplo que você trouxe. O pai ali, ele, ele consegue perceber que tem algo errado? Sim, ele faz em agonia. A é coroa ali? atua para não fazer, mas é um impulso muito forte. Uhum. Ele está dentro de uma bolha onde aquela parece ser única único, único lugar de vazão. Solução, assim, como se fosse é. o único comportamento a se seguir. É. Ou a se fazer. Entendi. que a minha dúvida era se fosse num padrão tão automa automatizado e automático que a pessoa não consegue perceber é o que ela está fazendo se aquilo não gera nenhum contra estímulo interno, sabe? isso é isso aí Entendido. gostou? Okay. gostei Gostou ou é um real? Não gostei. <risos> então é isso. Paz no teu coração. Paz no coração de todo mundo. Que todo mundo fique bem. E que o bem prevaleça sobre ou entre ou antes e depois de qualquer coisa, né? Sim gratidão Zé